Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje, finalmente, eu vou mostrar minha coleção completa da Terra-média. Todos os meus livros, action figures, Funko Pops, quadros, Blu-rays, DVDs, resumindo, a coleção inteira.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 e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Só mais uma dica, esse vídeo está em 4K, então se você tem uma televisão ou uma tela que suporta esse formato, escolha a opção 4K nesse vídeo. Eu estou testando esse formato aqui no canal, então a partir de agora a maioria dos vídeos sairão em 4K. Sempre que um vídeo for em 4K, aparecerá um símbolo no começo do vídeo. Só isso já vale o seu like, né? Sem mais demora, vamos conhecer a coleção do bolseiro. Vamos começar por essa parte aqui de cima. Vou subir numa escadinha aqui, porque esse livreiro, ele tem mais ou menos 1,90m, quase 2 metros aí. Então, subir numa escadinha aqui a gente começar por esse lindo barbárvore. Gosto demais. Adquiri lá na Summersan Colecionáveis, na loja do meu amigo Summer. Foi assim que eu conheci ele adquirindo esse Barbárvore, muito legal. É uma série, né, da, da Funko, é, que eles são maiores, tá? Então, são bem grandes. Vou até pegar, deixa eu ver um aqui, ó, para vocês verem o tamanho mais ou menos. A diferença é um Funko normal é desse tamanho e essa série é uma série maior, tá? Então, continuando aqui, outro Funko aqui grande, né, de uma série grande e uma série de montarias, né? Então é o Gandalf on Gwaihir. ele montado aqui no guaiher, essa águia gigante aqui, muito legal, mexe um pouco a cabeça aqui, também adquiri na Summer Sun colecionáveis, os dois têm unboxing aqui no canal, tá, então não vou ficar mostrando tantos detalhes assim, porque esses detalhes já foram mostrados, depois procurem no canal que vocês vão achar o unboxing dessas peças, na verdade, da maioria da, da minha coleção, a maior parte da minha coleção, vocês vão encontrar os unboxings. E outro aqui, também adquirido na loja do Summer. É esse Gandalf da Iron Studios. Olha que legal. Muito lindo. Também tem unboxing aqui. Ele entrando ali é, em bolsão. né? Acabou de passar aqui a entrada. Vou mostrar só a entrada aqui para vocês verem. Olha que legal. Então ele já está na parte de dentro. Também tem unboxing bem legal aqui no canal. Continuando aqui. Temos o Witch King. Né? O Rei Bruxo montando a fera cruel, a besta cruel né, ou em inglês fell beast, besta caída, algo do tipo né, enfim, então também tem unboxing aqui no canal, é bem legal, também mexe um pouco a cabeça e ele também sai, o Gandalf não sai tá, mas esse daqui sai da sua montaria, bem legal mesmo, esse daqui, esse Smog, eu tenho ele já tem um tempo que eu adquiri, ele é da coleção, todos esses daqui, esses Funkos grandes são da coleção de senhor dos anéis esse smog é da coleção do hobbit né que é bem difícil de achar essa coleção do hobbit não tem mais para vender há muito tempo há muitos anos esse smog eu acho que é mais fácil achar hoje em dia mas os outros funcos eu não achei tá então só consegui adquirir da coleção do hobbit esses móveis gigante aqui, bem legal só para finalizar essa parte de trás nós temos aqui olha que legal é como se fosse uma decoração. tá? Ah, me esqueci o nome disso daqui. Foi utilizado no lançamento do livro O Hobbit, né, pela HarperCollins Brasil. Vou mostrar aqui que está escrito a porta de entrada para a Terra-média, né, O Hobbit. Então aqui, o HarperCollins Brasil, hashtag LeiaToken. Então isso daqui era usado, né, é um display, acho que é esse o nome, tá? É usado para... Divulgar o Hobbit, então vários livros do, do Hobbit eram colocados aqui na frente e era usada aí em livrarias, eventos, né? Eu ganhei esse item aqui, esse display, no lançamento do Hobbit, tá? Foi feito acho que na livraria da vila. Tem aqui no canal, teve a participação de muita gente legal, muita gente mesmo, os tradutores das obras do Tolkien, é, grupos, toca SP também. Foi muito legal, tem aqui no canal, né, o vídeo desse dia, desse evento, do lançamento do Hobbit. E eu ganhei lá, esse display estava lá, né, e o pessoal do marketing me deu esse display aqui. Agora vamos para a primeira parte aqui, descendo uma parte só, né. Então nesse primeiro nicho de cima, vamos começar por esse ar agora. Nessa coleção aqui, a maior parte da coleção que eu tenho da Weta Workshop, chamada de Mini Epics, tá. Então é uma coleção muito linda, diretamente da Nova Zelândia, tá, galera. Olha só esse Aragorn. Esse Aragorn eu adquiri na Caverna do Gollum, tá? Não tem mais, na verdade, tudo que é da Ueta é muito difícil de achar no Brasil, de achar alguma empresa que vai importar para o Brasil. Vou tirando aqui porque eu quero mostrar um pouco os livros ali atrás também. Esse é o Gimli. Olha que legal. Esse daqui eu adquiri na Summersan Colecionáveis, tá? Então, a Summersan Colecionáveis ainda está na ativa, verifiquem lá, dê uma conferida no site deles, tá? Porque às vezes tem alguma coisa da Weta, às vezes ele consegue importar algo da Weta Workshop, tá? Essas coleções aqui maravilhosas. Olha esse Legolas, esse foi da Caverna do Gollum também. Eu também acho que não tem mais lá, mas deu uma conferida, né? Meu amigo aí, Vinícius Sandri, da Caverna do Gollum. Acho que esse também foi de lá, ou foi da Summer Colecionados, não lembro de cabeça, tá? Todos eles têm unboxing aqui no canal. Esse Frodo, muito legal mesmo. Agora vamos aqui pro Gandalf. E o Gandalf do like está o quê? Aparecendo aqui, então já deixa o like aí, ó. Esse Gandalf aparece em todo o vídeo, né? Então, faz parte da coleção. De mini apps da Weta Workshop. Muito legal mesmo. Tem um anel aqui, galera. Tem as inscrições aqui. Estão bem fraquinhas. Deixa eu ver se dá pra ver. Aí, ó. Tem a inscrição interna também. Olha que legal. É uma réplica, tá? Não é o verdadeiro da Weta. É banhado a ouro. Tem todo um esqueminha aqui. Mas não é o da Weta ou de, de outra empresa. É, oficial né é uma réplica mesmo assim mas é o anel que eu uso aqui no canal tá a parte de cima aqui continuando a parte da, dos figures, né é também são funcos tá? então já no tamanho normal aqui então esse é o Mary Vou mostrar mais pertinho né Mary o Pippin aí né então, eu deixo aqui em cima os quatro hobbits né quarteto de hobbit aí aqui é o Sam que legal, tem todos os detalhezinhos do canal, como eu falei, tem todos os unboxings, e esse é o Frodo, acho que uma curiosidade sobre esse Frodo, ele foi o primeiro Funko que eu adquiri, Funko Pop que eu adquiri, tá, então, ele é de 2017, comprei em 2017, novinho, todos os itens são novos, bem conservados e utilizados, né, como cenário, então eu vou mostrar a parte aqui dos livros, eu não vou... Tirar todos os livros, senão não dá tempo, esse vídeo ficará gigantesco, horas e horas de vídeo. Então, vou só falar, e alguns que eu acho interessante, que eu achar interessante, eu vou retirar e mostrar algum detalhe pra vocês, tá? Então, tem aqui o Dom da Amizade, o primeiro livro lançado aí pela HarperCollins Brasil, né? Primeiro livro de Tolkien, relacionado a Tolkien, né? Lançado aqui é, em 2018, né? Em seguida, lançaram também a biografia oficial do Tolkien, né? E... Tem esse livro aqui também, Tolkien a Grande Guerra, que é lançamento, tá? Então, se vocês quiserem adquirir, comprem com o meu link aí, da tá? Amazon do Submarino. Livro maravilhoso, tá lindo, né? Tem unboxing aqui no canal também. É, a leitura dele está em andamento, na verdade, todos eu já li, menos é ele que eu estou lendo, leitura em andamento, e a natureza da Terra-média. São lançamentos, então, a leitura deles está em andamento, tá? Então... Tolkien, A Grande Guerra, Árvore e Folha, muito bom, muito boa edição, ficou maravilhosa, né? É, indico bastante esse livro. Os Três Grandes Contos aqui, Beren Lúthien, Os Filhos de Húrin, A Queda de Gondolin, Contos Inacabados, edição também maravilhosa, maravilhosa mesmo. A gente leu ela, essa edição aqui, esse livro, é, no Clube de Leitura dos Membros, né? Então foi muito legal a leitura. A Natureza da Terra-Média também, no um livro mais recente aí de Tolkien. É, lançado em 2021, mais recente no sentido de inédito né, a nível mundial, e Tolkien, A Grande Guerra, é inédito, o, o mais recente e inédito né, aqui no Brasil, tá? tá? Não existia aqui no Brasil, não. É, o, Silmarillion. Ah, o Silmarillion, acho que eu tenho alguma coisa aqui do Silmarillion, deixa eu ver se eu tenho alguma dedicatória, se é no Silmarillion mesmo, é sim, uma dedicatória aqui do Reinaldo José Lopes, meu amigo, grande amigo e mentor aqui do canal. Ele é o tradutor, foi o tradutor do Silmarillion. Então ele mandou aqui, um, fez uma dedicatória, mandou um abraço aqui. E um na Marie, né? E a assinatura dele aqui, muito legal mesmo. Eu acho que também tem coisa dele aqui no Hobbit, tá? Vamos ver que também a tradução dele tem mesmo. <risos> Olha aqui, caindo um monte de marcador. <risos> Então, também do Reinaldo. Vou até tirar esses marcadores aqui. Tradução dele também. Ah, e também tem uma dedicatória do tradutor de Beren e Nosso querido Ronald Kirmes aqui. Mais uma dedicatória. Se não me engano, está em anglo-saxão. Preciso confirmar, ele tinha me falado no dia, mas eu acabei me esquecendo. Mas, muito bom mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, então. São esses os livros e o box do Senhor dos Anéis. Essa é a maior parte dos livros de Tolkien lançados pela HarperCollins Brasil. né? Tem mais outras edições aí, mas essa, eu deixei esse nicho para esses livros principais né? e sem repetição. Porque temos é, outros livros do Senhor dos Anéis, do Hobbit, né? que foram é, lançados em edições diferentes pela própria HarperCollins. Então vamos para o segundo nicho de cima. Já nesse segundo nicho, vamos começar por esse bilbo bolseiro aqui mais um item da Weta Workshop, a coleção de mini-epics, meu sexto item, muito lindo esse bilbo bolseiro aqui, olha os detalhes, o livro aqui, livro vermelho do Marco Ocidental, o bilbo escrevendo ele aqui. Tenho aqui também os três caçadores, eu deixei nessa disposição aqui, assim como a coleção de mini-epics, Estava nessa disposição o Aragorn, o Gimli e o Legolas. A coleção de Funko Pop também está assim. Os três caçadores. Temos o Aragorn aqui. Bem detalhado mesmo. Olha só a lama na capa, na bota. Temos aqui o anel de Barahir. Muitos detalhes, né? O Gimli. Deixa eu tirar aqui. Vou tirando. Porque depois nós vamos ver estes livros. Vamos pro o Gimli. Um dos itens favoritos aí da galera, de acordo com a reação do pessoal quando eu fiz o um unboxing aqui. Bem detalhado também, o pessoal gostou tanto do item Mini Epic quanto dessa coleção aqui de Funko Pop. Esse Gimli aqui com seus dois machados aqui. E o terceiro caçador aqui, nosso querido elfo, Legolas Verde Folha. Também... Bastante detalhes, olha só a trança aqui, a trança aqui também, a orelha pontuda, polêmicas! <risos> aqui tem a Evenstar, né? Estrela Vespertina, a Vesp Estrela também, um colarzinho aqui, bem legal, comprei mais, né, Para deixar é, de enfeite, deixar no cenário aqui, né? Também é uma réplica, tá, galera? Vocês podem achar por um preço bem acessível, bem baratinho mesmo, no Mercado Livre. E aqui na parte de cima vocês podem perceber a disposição do Conselho Branco, né? Então, deixei aqui os sábios. Vamos começar pelo Saruman, o líder da Ordem dos Magos aqui, ó. Ficou bem legal, uma palantira aqui, o cajado dele, muitos detalhes, tem um brilho né? nos detalhes da roupa dele, ó usar o branco ficou muito parecido né <risos> gandalf o branco então essa é a versão do gandalf o branco que tem a versão mais para baixo vou mostrar para vocês do gandalf o cinzento então tem também aqui um pouco de lama tem alguns detalhes e aqui com a Glamdring, ficou bem legal mesmo e tá aqui um cara de mal né brabo nossa querida Galadriel, essa daqui ficou bem bonitinha, bem bonita mesmo. Eu falo essa daqui, vocês vão entender mais pra baixo, porque tem uma outra versão dela que não tá tão bonita, tá um pouco mais assustadora, mas também é, essas edições de Funko Pop são todas bonitinhas, até é, quando tem essas versões mais assustadoras, né? Então tá ela aqui, também muitos detalhes, tá aqui o, a jarra dela pra despejar ali no espelho de Galadriel. Por fim, Mestre Errand ele aqui o Maywell, o mestre Aaron também com toda a seriedade. Também muitos detalhes aqui, olha só. Vamos aos livros agora. Esse é o volume único, melhor volume único, mais lindo aí, mais top de todos. Melhor volume único do Senhor dos Anéis lançado aí pela Harper Collins Brasil aí no final de 2021 muito lindo, ilustrado pelo Alan Lee, maravilhoso demais, tem unboxing dele, tem detalhes dele aqui no canal, se vocês quiserem saber mais, confiram, é um volume precioso. Tem esse outro volume, que foi lançado um pouquinho antes, um mês antes desse daqui, exclusivo da Livraria Leitura, ele é brochura, um pouco mais simples, tá? Ah, e esse daqui é, foi exclusivo da Amazon, tá? Então esse é da Livraria Leitura. Vamos conferir ele aqui, ó, os detalhes bem bonito também, tem as inscrições aqui, ó, ficou bem legal, bem caprichado mesmo, porém uma edição um pouco mais simples, tá? E aí a gente parte agora para algumas edições da editora anterior, né, não se chama editora anterior, <risos> é da Martins Fontes ou WMF Martins Fontes, né, na editora anterior eu falo porque tinha os direitos do Tolkien antes da HarperCollins Brasil, né. Então, continuando aqui, temos alguns livros que não fazem parte do legendário, né? não contém histórias é, da Terra-média, né? como, por exemplo, a lenda de Sigurd e Gudrun, né? da Martins Fontes. Vou mostrar um pouco aqui para vocês. Não vou abrir todos aqui, galera, senão vai demorar muito, muito mesmo. né? Então, vou só apontar aqui e falar algum detalhe. Não temos esse livro pela HarperCollins Brasil ainda, né? só temos essa edição da Martins Fontes. Roverandom, nós já temos pela HarperCollins Brasil. Mestre Gil de Han também, né? Os nomes mudaram um pouquinho, vocês vão ver, tá mais embaixo as edições da HarperCollins Brasil. Mestre Gil Derham. As Aventuras de Tom Bombadil também, não temos pela HarperCollins. Uh, Beowulf, né? Não faz parte do Legendário, né? Mas todos, o Tolkien aqui, que escreveu, traduziu, editou e tudo mais. É, Ferreiro de Bosque Grande, né? Temos já, pela HarperCollins Brasil, né? É, a História de Culevo, não temos ainda. A Queda de Arthur, também não temos, pela HarperCollins Brasil. Contos Inacabados, nós já temos. Olha a diferença dessa edição para aquela que eu mostrei, aquela ficou maravilhosa. Árvore e Folha, nós já temos, né? O Hobbit, essa daqui é uma edição capa dura. Eu acho que essa não é a comemorativa, né? Teve uma comemorativa de 75 anos, se eu não me engano. Mas essa daqui foi é, lançada posteriormente, mas com ah, basicamente os mesmos detalhes de acabamento da edição comemorativa, né? E temos aqui a clássica edição, né? É, comprei, né? porque essa edição aqui com essa capa foi a primeira edição que eu li O Senhor dos Anéis, tá? Então, isso daqui tem uma, uma memória a, afetiva muito grande, tem algumas marcas aqui. Porém, o livro tá novinho, novinho. Não foi exatamente esse, essa edição, esse volume que eu li, tá? Eu comprei depois, porque eu li ali mais ou menos 2002, 2003, tá? Então faz tempo mesmo. Comprei isso daqui, eu acho que em 2017, né? Só para guardar aqui né? de, de recordação mesmo, tá? Então a capa muito famosa do Gandalf, ilustração aqui do John Howe Então o volume único de O Senhor dos Anéis, da Martins Fontes, tá? E temos aqui o Hobbit, né? com ilustrações aqui de David Wenzel, então é bem legal esse Hobbit aqui ó, é tipo quadrinhos, tipo quadrinhos não né, é quadrinhos né, são quadrinhos aqui, é bem legal, eu gostei demais, demais mesmo assim, então o Hobbit aí ó, em quadrinhos. <risos> Antes de continuarmos no próximo nicho, eu esqueci de mostrar uma dedicatória presente no livro Árvore e Folha, a edição da WMF Martins Fontes. Quem fez essa dedicatória aqui foi o mestre Ronald Kirmes. Ele escreveu aqui, Rafael Bolseiro, a estrada segue, leia tudo, Ronald. É muito importante essa dedicatória porque ela foi feita em 2017, mais precisamente em setembro de 2017, durante uma palestra do Ronald, na WMF Martins Fontes Paulista, lá na Paulista, durante a palestra dele dos 80 anos, a comemoração dos 80 anos de O Hobbit. Tem aqui no canal o vídeo dessa palestra e o momento em que ele faz essa dedicatória para mim. Então, muito legal. Queria mostrar isso para vocês. Deixa eu eliminar já os funcos aqui. Mais funcos. Tenho esse funco aqui um com pop do Sauron. Olha só. Também muitos detalhes. Esse Funko Pop, se eu não me engano, é do Snaga, não sei se pronuncia assim, Snaga, não, não lembro direito, mas é um Orc, tá? <risos> um Orc aqui, tenho também esse Funko Pop do Espectro do Anel, aqui um Nazgûl. muito legal também, muita gente fala que parece um Dementador, mas é o contrário, tá gente, um Dementador que parece um Nazgûl, um Espectro do Anel. <risos> também está manchado aqui com lama nas vestes dele muito bacana tem também um mini pop aqui né mini Funko pop do Sam olha que legal ele é bem pequenininho mas também faz parte dessa coleção tem aqui as panelas do Sam né então só para vocês terem uma ideia de tamanho vou pegar um que eu já mostrei aqui vai para espectro do anel a diferença de tamanho então ele é um mini Funko Pop aí, veio também numa coleção, eu comprei lá nos Estados Unidos, tá? Durante a minha viagem, minha última viagem nos Estados Unidos, eu comprei vários Funko Pops lá, porque lá é muito barato. Aqui já tá uns 150 reais, lá é mais ou menos de 6 a 10 dólares, tá? Cada Funko Pop, tem também aqui no canal, <risos> unboxing que eu fiz lá fora, lá nos Estados Unidos, né? Da, da caixinha misteriosa lá que você compra e veio esse ser esse aqui. Temos aqui o Smiggle também, comprei lá fora, tá? Comprei vários, eu acho que comprei acho que uns 12 ou 15 Funko Pops. Esse foi o Gollum, né? E temos o Gollum também aqui, meio que usando um anel, né? Translúcido, né? Olha que legal, material bem diferente aqui, vocês podem ver aqui, é basicamente o mesmo. Um botão aqui do of For President <risos> Da loja do bolseiro exclusiva aqui do canal Daqui eu deixo espalhado por aí né? Alguns desses botões E aqui temos uma moeda, olha que legal Essa moeda aqui galera É da Premiere, da estreia Do filme uh, Desolação de Smog tá? Feita lá em Berlim Então é uma moeda exclusiva essa, Dessa Premiere, desse, dessa estreia da desolação hobbit a desolação de smog lá em berlim tá então original aqui da warner também adquiri na verdade daqui essa moeda eu ganhei né do summer sun né summer sun colecionáveis muito legal também que é um tordo aqui é, vamos continuar tem também esse frasco aqui de poções olha que legal é da taverna medieval daqui de são paulo tá só que esse é especial, eu tenho uns quatro frascos, porque quando você compra a bebida que vem nesse frasco, lá na taverna medieval, super indico aí, é, você ganha o frasco, você pode levar para casa, né, depois de consumir a bebida. Só que esse é especial, até a cor dele, eu né? acho que não tem lá na taverna, esse, essa cor aqui azul, e também não tem o monograma do Tolkien, né, exclusivo dessa edição aqui, que é uma edição que estava presente na CCXP 2019, a última CCXP presencial, né, até agora não voltou devido à pandemia, acredito que agora 2022 nós teremos é, a edição presencial novamente. E a Taverna Medieval estava com um stand lá, né, então em parceria com a HarperCollins Brasil, ela lançou também... É, esse frasco aqui de poção E ficou bem legal Então, guardo com muito carinho Ganhei da dona mesmo Da Taverna Medieval A Ellen Ela estava lá no dia que, que eu passei por lá E ela me deu esse frasco aqui E também tem no canal <risos> é, Eu entrevistando um pouco a Ellen A minha experiência lá Na CCXP 2019, né? É, continuando essa parte aqui, indo agora para os livros, tem esse livro aqui, The Complete Guide to Middle Earth, me ajudou bastante no começo do canal, livro super pesado, tá? Ele é ilustrado aqui pelo Teddy Naismith, mas ele é do Robert Foster, tá? É um livro muito bonito, muito legal mesmo, assim, um guia de A a Z com tudo da Terra-média, né? Então tem um, um resumo, né, sobre cada personagem, lugar da Terra-média, então tem tudo aqui de A, a Z, e no meio né entre as páginas aqui os textos na verdade temos as ilustrações do Ted Naismith, né que ficaram maravilhosos aqui então The Complete Guide to Earth comprei ele acho também em 2017 né ajudou bastante começo do canal aí para pegar bastante coisa né como eu faço um vídeo tudo todos os personagens possíveis aí né e esse daqui eu adquiri tem pouco tempo acho que tem um ou dois anos sei lá o Silmarillion ou The Silmarillion é, em inglês, né? ilustrado também pelo Ted Nasmith. Basicamente são as mesmas ilustrações do Complete Guide, tá? Não cheguei a comparar todas, mas tem muita ilustração aqui que eu vi, eu tinha visto no Complete Guide. Acredito que sejam as mesmas, né? Mas enfim, é uma edição maravilhosa, uma edição ilustrada né? do Silmarillion. Também segue o mesmo padrão, vocês podem ver das páginas, né? Então, é muito legal mesmo. Me ajuda bastante aí com Comparar e conferir bastante coisa no original, né? Também em inglês, essa parte basicamente esse trecho aqui é, é em inglês, nesse né? pedacinho, na verdade. Então, temos aqui o Hobbit, essa é a edição, gente, é uma edição, foi um achado, né? É, comprei também novinha, lacrada, mas é a edição de luxo de Hobbit, tá? Edição de luxo, edição de luxo é muito, muito caro, tá? Até lá fora é muito caro. Então, vem numa slipcase bem legal aqui, ó. Bacana, olha que bonito, tem muita coisa legal aqui nessa edição, muita coisa mesmo, olha só como é, o mapa se abre, deixa eu achar o um mapa aqui para vocês, é algo bem interessante, que o mapa de Thor está bem aqui, olha só, ele se abre assim, e vocês podem ver que as, inscri as inscrições aqui, as runas da lua, elas não estão aparecendo, porque elas aparecem quando a gente joga contra a luz essa página. Então isso é muito, muito legal mesmo. Né? É, queria bastante que tivesse uma edição em português assim, com esse efeito especial aí, né? Bem legal mesmo. Mas eu acredito que em logo a gente vai ter sim. Mas é uma edição que tem bastante coisa né, diferente, bastante coisa exclusiva, fora o acabamento... De luxo, né? Então, a edição que é muito cara, mas eu consegui achar por um preço muito bom aqui no Brasil. Tudo importado, isso daqui, tá? Galera. Comprado em livrarias como Saraiva, que importam muitos livros, eu paguei muito barato. Inclusive, Beren Luffy foi meu primeiro livro é, importado, primeiro livro importado que eu comprei. Se não me engano, foi Beren Luffy lá em 2017, no lançamento mesmo, quando lançou o Beren Luffy em 2017 logo chegou na Saraiva e eu comprei, paguei muito barateza mesmo, acho que eu paguei R$42 ou R$44 nessa edição aqui, muito boa, capa dura também, tá? Então, tem essa dust jacket aqui. Basicamente todos os livros, né, internacionais, eles usam bastante essa dust jacket aqui. É algo bem comum, né, lá fora. Então, Beren Luffy, em inglês, tudo em inglês aqui, tá, galera? Tudo original, né? Lá da, da HarperCollins, britânica. E aqui, é, os filhos de Húrin e a queda de Gondolin, completando aqui os três grandes contos originais aqui em inglês, tá? Temos aqui também, tenho aqui, é, o Senhor dos Anéis, né? E o Hobbit, né? Que ele já mostrei aqui no canal também, sobre as edições do Hobbit, mas mostrei um pouquinho aqui também do, do Senhor dos Anéis no canal. É esse box aqui muito legal, um box brochura, mas todo emborrachado, todo bonitinho, lançado também pela Harper Collins Brasil e é uma edição exclusiva, né, do Submarino. Então, uma edição deles ficou bem legal esse boxezinho aqui e eles, esses livros são pocket, né? São edições pocket, edições de bolso, com muito bonitinho mesmo. Outra edição aqui em inglês, né, original em inglês, que é O Senhor dos Anéis, é a, basicamente a mesma edição que eu mostrei no nicho acima, só que o nicho, a edição do nicho acima é a edição em português. Essa edição em inglês também adquiri lá em 2017, ilustrada pelo Alan Lee. Também é muito, muito linda. Basicamente a mesma coisa da edição que nós temos aqui em português, só que foi lançada, se não me engano, foi em e essa edição aqui é de 2004 mais ou menos obviamente né esse livro em particular não é de 2004 mas a primeira edição nesse formato acho que foi em 2004 que lançou tá é muito legal mesmo tem a edição tem as ilustrações do Alan Lee e aqui coloquei aqui só para encaixar bem <risos> o Hobbit anotado né também a edição da HarperCollins Brasil tem a box aqui no canal tem detalhes dele aqui também que ele é bem grande, né? Então vamos para o próximo nicho. Mais uma vez começando pelos Funcos. Lembra da Galadriel que eu falei que era bem bonita? Olha só, essa daqui já é a Galadriel meio que possuída, né? <risos> Vou mostrar aqui a diferença das duas. Olha só. Os Funcos. A Galadriel, né? No seu momento de, de paz. E <risos> a Galadriel perturbada aqui, né? Mas também ficou bem bonitinho esse Funko aqui. Eu gosto desse, desse verde, dessa cor aqui. Ficou bem legal mesmo essa tonalidade então temos também aqui essa coleção este rei dos mortos né então achei bem legal muito detalhado muito bonitinho ele porque porque ele tem uma camada translúcida aqui não sei se vocês conseguem ver mas dá para ver que tem uma camada translúcida atrás tem o esqueleto dele assim né os os ossos aqui, também meio translúcido aqui, ó, a mão dele, o cabelo também, também bem detalhado mesmo, assim, ficou bem bonitinho esse rei dos mortos aqui, temos o nosso querido Boromir, tocando a sua corneta aqui, seu chifre, também bem detalhado, Temos aqui também uma folha de tá ah, também é réplica, tá galera? Também você pode encontrar lá no Mercado Livre, é um broche, tá? Também além de ser servir como colar, você pode utilizar como um broche, tá? Ah, porque tem algumas coisas que você tem réplica e tal? Porque eu ainda não saí numa aventura tão fantástica assim? para retornar com um baú cheio de ouro, cheio de tesouro, né? como o nosso querido Bilbo Bolseiro. Ainda, digo ainda, ainda essa aventura vai rolar e eu vou estar com esse baú cheio de tesouro, tá galera? Então não tenho tanto dinheiro assim para poder ficar comprando todos os itens da Ueta, né? ou de outras empresas licenciadas. Temos aqui, vamos continuar, temos aqui nosso querido Bilbo Bolseiro. Essa é uma edição maravilhosa, essa eu ganhei, né, é, do meu amigo Vinícius Sander, da Caverna do Gollum, que ele tem essas edições aqui, esses itens da Toy Bees, né, são itens raros, não fabricam mais, né, lá de 2002, 2001, 2001, 2002 até 2000, 2003, algo do tipo, tá? Então, tem uns 20 anos, assim, essas edições novinhas ele tem na caixa, tá? E acredito que ele ainda está vendendo, dê uma olhada lá no, no site, Caverna do Gollum, fácil de achar, tem um Instagram dele também. Então esse é o Bilbo, ele é articulado, tá? então ele sempre consegue mexer aqui o, o braço dele, perna, cabeça e tudo mais, tá? Ele fica aqui em cima do barril. Ah, e as vestes dele aqui são meio emborrachadas. Então vou tentar colocar ele, ah, tem que tirar daqui da frente na verdade, para poder depois mostrar os livros. Deixa eu já ir tirando aqui. Ah, vou mostrar, aproveitar, falando de Toy Beast. Também tem esse Frodo. Tava meio cabisbaixo aqui. <risos> Frodo bolseiro aqui. E também a borrachada a capa dele. Tem muitos detalhes aqui. Com teia, as teias das aranhas aqui. Olha que legal. peruada. Também temos aqui a luz de Arendel, né, O frasco que ele ganhou aqui da Galadriel, né? também articulado tá e ele tem um negócio bem legal você aperta aqui olha as costas dele é como se fosse um mecanismo você aperta e ele ergue o, o frasco aqui para se defender e acende tá ainda está acendendo galera vocês acreditam olha que legal tá piscando um pouco mas você aperta ele fora lara aqui né mais ou menos isso <risos> É, e temos o Gandalf, o Cinzento, o Gandalf aparecendo aí galera, esse vídeo tá ficando gigantesco, então ajuda aí o canal, já deixa o seu like. Esse daqui, se eu não me engano, foi o segundo Funko Pop que eu adquiri, tá? Comprei acho que na Galeria do Rock, pra vocês terem uma ideia, esqueci o nome da loja lá, que tem bastante Funko. Então, Gandalf aqui, o Cinzento, um dos meus favoritos aqui. Vamos mostrar, deixa eu tirar esse cajado aqui, só mostrar o cajado antes, tá, porque tem que encaixar ele assim, então não, encaixar ali não cabe, tá, não cabe no livreiro, pelo menos aqui ele estando em cima dos livros, olha só, uma das últimas aquisições ganhei da Warner, da Warner não, do Warner Play, tá? se <risos> fala assim, o pessoal lá do Warner Play, falou que tem que falar do Warner Play, no masculino, né, é, mas enfim, ganhei deles numa caixa, também tem unboxing aqui no canal. Recebi uma caixa do Warner Play, depois confiram esse vídeo para vocês conferirem os detalhes dessa estátua maravilhosa. Olha que coisa linda. Lindo demais. E essa estátua também é oficial aqui da Weta. Terça Interessante, não está escrito Weta Workshop, né? Mas beleza, sabemos que é da UETA, tem assinatura do escultor, né? Mas enfim, olha que legal. É lindo demais. Pesado. Tá difícil de segurar aqui, tá? É, deixa eu ver. Acho que. Eita! Deu uma cabeçada ali, galera. O Gandalf, coitado, ficou com o galo aqui. Vamos lá. Temos aqui essas quatro edições. Na verdade, formavam um box, né? Foi lançado pela Martins Fontes, um box com Hobbit e os três. A trilogia né, do Senhor dos Anéis. E aí. Só que eu não consegui adquirir o box e adquiri separadamente. O Hobbit eu peguei lá com o colecionador Token, porque faltava esse Hobbit aqui. Ele consegue aí algumas edições raras, algumas edições mais antigas. Então eu comprei com ele né, para completar essa coleçãozinha aqui. Essas edições é, mais legais, assim, entre aspas, da Martins Fontes. Né? É, mas esses três aqui eu ganhei diretamente da Martins Fontes lá em 2017. O pessoal da Martins Fontes me deu essas três edições aqui. E aí temos aqui o curso de Quenya e o curso de Sindarin. Se você quer aprender a se aprofundar mais em élfico, então temos o Alto Élfico e temos o Sindarin aqui também. Né? É, foram traduzidas né, essas duas edições. Esses dois livros foram traduzidos pelo Gabriel Brum né? e é da, da editora Arte e Letra. Eu vi que em alguns lugares, até na Amazon, tem ainda para vender essas edições. Se vocês quiserem, adquiram no meu link da Amazon. E é, é interessante adquirir porque essas edições não se fabricam mais. Se não me engano, não tenho mais impressões há muitos anos. Então, são edições que restaram nos estoques e ainda estão à venda. Tá? Então, possivelmente, já são edições raras. O livro aqui, do Ronald Kermes, Explicando Tolkien, Token. Um livro maravilhoso, super indico mesmo compre esse livro aqui, ficou surreal, livro muito bom, li assim, mas foi impressionante, muito bom, inclusive eu já usei esse livro até para fazer trabalho, né, no, do programa de, de mestrado, algumas coisas assim, é, sempre utilizo para falar alguma coisa sobre Tolkien, esse livro aqui é essencial, é muito bom mesmo, é, o livro Atormentados aqui, do Colin Durier. Colin Durier, foi o escritor do Dom da Amizade, que eu mostrei no primeiro nicho, né, é, Tolkien e C.S. Lewis, e Atormentados, Fala um pouco aqui é, da guerra né? que o Lewis, tanto o Lewis quanto o Tolkien, lutaram, as influências e tudo mais. Então, tem esse livro aqui também, ganhei. Tem aqui também o Bestiário do meu amigo André Dequinha. Maravilhoso esse livro. Olha as ilustrações dele. Tem também unboxing desse livro aqui no canal. Depois, confiram. E um livro maravilhoso do meu amigo Diego Clautal Metafísica da Subcriação, A Filosofia do Mito em J.R.R. Tolkien, livro também maravilhoso, e tem um agradecimento aqui ao bolseiro, também tem unboxing aqui no canal. Tem o um livro Evangelho da Terra-Média, também um livro muito legal, muito bom mesmo, relacionado à Terra-Média, a criação de Tolkien e o cristianismo aqui, com organização, do meu orientador, Carlos Caldas Professor Carlos Caldas Fez a organização, tem coisa aqui do Reinaldo José Lopes Do Diego Clautal, Tem muita coisa legal aqui Eu tenho também aqui o livro Messias vem à Terra-média De Philip Reichen Que ele trata, fala sobre o tríplice ofício De Cristo em O Senhor dos Anéis né? Fala sobre o profeta, sacerdote E rei em O Senhor dos Anéis tem Várias anotações aqui ó, desse livro, Estudei bastante esse livro aqui esses livros é, relacionados a Tolkien e o Cristianismo, né, igual esse daqui também, ó, de O Senhor dos Anéis e a Bíblia, né, Sabedoria Espiritual na obra de J.R. Tolkien também, um livro clássico aí sobre Tolkien e o Cristianismo, a obra de Tolkien e o Cristianismo, né. Todos esses, esses livros, essa temática de Tolkien e o Cristianismo, eu gosto bastante, é um dos meus assuntos favoritos e é um dos assuntos que eu mais sou chamado para falar, né além da série do Senhor dos Anéis, é sobre Tolkien e o Cristianismo. Então, amo demais esses livros aqui. Temos a carta, as Cartas do Papai Noel, né? a edição da Martins Fontes, WMF Martins Fontes. Tem esse Location Guidebook aqui, ó que mostra as locações, os sets de filmagem lá na Nova Zelândia, dos filmes aí. Da trilogia do Senhor dos Anéis, né? É bem legal também, foi um achado esse livro aqui, porque um dia né, eu pretendo ir lá para a Terra-média, Nova Zelândia, né? Então tem aqui Os Filhos de Húrin, também edição da WMF Martins Fontes. Essa sessão aqui é mais voltada a essas edições né, e, algum, e alguns outros livros, a é, maioria aqui em brochura, né? O Hobbit também, da WMF, o Silmarillion. Vou mostrar sua capa para vocês. Aqui, ó. Hobbit, capa do Smog aqui. Ilustração belíssima do John Howe também. Né? E outra ilustração de John Howe, essa daqui do Silmarillion, né? Muito bacana também. E tem aqui o livro da minha amiga Cristina Casa Grande. Também um livro maravilhoso. Tem unboxing aqui no canal. Amizade em O um Senhor dos Anéis. Eu acho que esse também tem dedicatório aqui, hein? Aqui, ó. Que legal. <risos> ela até brinca aí com o que eu falo pra caramba, né? Surreal. É, eu peguei essa dedicatória dela no dia do lançamento desse livro. Então, ele, ela colocou aqui, querido Rafa, obrigada pela presença surreal. E escreveu aqui em elfico, Ellen Silalumen omentielbo, né? E a assinatura dela aqui, uma frase bem conhecida aí. Reinaldo José Lopes também usa bastante essa frase, né? Temos também aqui essa outra biografia do Tolkien, né? de Michael White, J.R.R. Tolkien, O Senhor da Fantasia, lançada pela Darkside, né, também tem unboxing um aqui no canal, bem antigo mesmo, acho que é de 2017, né, mas é bem legal essa edição, Tem bastante coisa, olha que é legal o lado dela aqui, meio que queimado, tem algumas fotos também do, do Tolkien, deixa eu ver se eu acho aqui, algumas coisas bem legais aqui nessa biografia, mas não é considerada a biografia oficial, né? É uma biografia um pouco mais superficial do que a primeira que eu mostrei, que é oficial. A última canção de Bilbo ainda não lançada pela HarperCollins Brasil, essa é da Martins Fontes, mas é, uma, é, uma, é um livro ilustrado, né? Com a canção do Bilbo, muito legal também, com as ilustrações é de Pauline Bens. E temos por último aqui desse nicho o Atlas da Terra-média, esse livro aqui muito pedido aí para ser relançado, não temos ainda pela HarperCollins Brasil, mas teremos em junho, a editora HarperCollins já anunciou que lançará né, o Atlas da Terra-média em junho, né? então é um livro muito bom para fazer a leitura dos livros de Tolkien junto, né, apoiados aqui nesse livro maravilhoso, meu, é, foi, acho que deu muito, muito, muito trabalho para a Karen escrever esse livro, fazer toda a análise, né, traçar todos os caminhos, milhas, pés, léguas e tudo mais. <risos> é um livro muito bom mesmo, né? sempre que eu vou fazer uma leitura completa de algum livro do Legendário de Tolkien, sempre faço, acompanhado por esse livro aqui. Chegando nos últimos nichos, esse daqui é mais voltado para o C.S. Lewis, né? Tem bastante coisa aqui. Todas as coleções do C.S. Lewis estão completas até agora, tá? Porque sempre lança alguma coisa nova do C.S. Lewis, mas essa coleção está completinha aqui. Vocês podem ver todos os livros já lançados, né? E até tive que colocar os dois últimos aqui em cima. E tem a trilogia cósmica aqui, tem alguns outros aqui é, de outra coleção do Lewis, né, tem o Preparando-se para Páscoa também, esse é um livro que, por enquanto, ele ficou é... só tem ele da, da coleção dele aqui, um pouco diferente, né então, tem todos esses livros aqui, tem mais um, um compilado que eu vou mostrar depois, né, com algumas seleções, né? alguns desses livros clássicos aqui do C.S. Lewis num volume só, né mas tá toda a coleção do C.S. Lewis aqui e aqui em cima eu vou tirar essa parte aqui para vocês verem né? alguns do Tolkien ainda porque eu tive... não tá cabendo mais, galera, não tá cabendo mais no, no livreiro. É muita coisa, muitos livros tá de fora, depois eu vou mostrar ali pra vocês. É, muitos objetos também, não só livros, né, mas outros itens, né. Então tem esse Hobbit aqui, já mostrei aqui no canal, lá no vídeo, com todas as edições do Hobbit lançadas pela HarperCollins Brasil. Esse livro Pocket aqui, né, exclusivo da Americanas. Então ele é bem baratinho mesmo, só encontra em loja física, né? Dá para comprar agora pelo site, mas durante muito tempo só loja física mesmo. Eu mostrei e os três aqui infantis, né? Ferreiro do Bosque Maior, também lançado pela HarperCollins, Mestre Gives da Aldeia e Roverando, né? Que eu mostrei lá em cima as edições da wmf da Martins Fontes, né? E aqui estão as edições. Da Harper Collins Brasil Basicamente esse nicho é apenas isso E tem aqui embaixo mais alguns Bottoms Do Gandalf for President Tem esse maiorzão aqui ó, A primeira edição que eu lancei, bem grande E tem da Toca SP Ganhei do pessoal da Toca SP juntamente com uma camiseta E da Cris aqui, a Amizade e o Senhor dos Anéis Também um botão exclusivo aí Do lançamento do livro dela e chegando aqui no último nicho que eu quero mostrar para vocês, tem mais dois nichos para baixo, na verdade mais quatro, né, mais dois andares, é, mais relacionados a Tolkien e a Terra-média, São então só esses aqui, para baixo tem Harry Potter, tem outros livros também que, que eu gosto, mas esse é o último nicho relacionado à Terra-média, mas não são os últimos itens, tá, eu vou mostrar outras coisas aqui que estão aqui do lado, é, mais de nicho e exclusivos de livros, principalmente esse aqui é o último, começando aqui, pelo sketchbook da Terra-média do meu amigo André Dequinha, lá de volta outra vez, agora é só lá e de volta, né? Deu um probleminha aí, mas já foi corrigido, adquiram lá no site do Dequinha, lá e de volta com um compilado de ilustrações aqui do Dequinha, um livro maravilhoso, feito totalmente de forma artesanal na casa do Dequinha, então não tem gráfica envolvida, tudo feito de forma artesanal mesmo, ilustrações maravilhosas aqui, tudo colado à mão, muito legal mesmo. O Hobbit brochura tem unboxing aqui no canal, uma edição bem legal e foi a edição que eu usei para mostrar aí para falar sobre o Hobbit ter entrado aí no PNLB, né, para leitura aí em sala de aula dos alunos do ensino médio. Então muito legal essa edição. Tem a ed outra edição do Hobbit aqui capa tecido, também da HarperCollins Brasil, assim como brochura que eu mostrei, só que esse foi exclusivo da Nerd Store, né? Então, bem legal também essa edição, muito boa. Aqui temos os livros lançados até agora do George MacDonald, começando por esse, na verdade, esse foi o último a ser lançado aí, A Esperança do Evangelho George MacDonald é considerado o avô da fantasia moderna, né? Os contos dele as histórias dele inspiraram Tolkien, C.S. Lewis e muitos outros autores de, de fantasia. Esse aqui é mais voltado para o Cristianismo, né? a esperança do Evangelho. Mas temos aqui né? Então, ó, já que é um livro já de fantasia muito lindo, tem unboxing aqui no canal. Ficou surreal né? todo o acabamento desse livro, maravilhoso. E temos também Lilith, né? também de fantasia. Então, mesmo acabamento, segue o mesmo padrão, acho que para a mesma coleção aí do Fantasties. Vou pegar esse box aqui, antes de falar dos volumes da história da Terra-média. Tem esse box aqui, tem unboxing no canal, Isso aqui é um xodó, um box maravilhoso. É um dos meus itens favoritos, apesar do acabamento ser bem simples, tá? Mas não acha mais esse box aqui Blu-ray, tá? Então, tem aqui alta definição, alta qualidade, né? Tudo em Full HD tem 30 discos, só para vocês terem ideia, e aqui contém, até aqui também escrito bem grande, 30 discos, contém os seis filmes, né? as duas trilogias do Hobbit e do Senhor dos Anéis, mais horas extras, então tem muita hora extra mesmo assim de cada filme, se eu não me engano são mais de 80 horas extras, tá? só para vocês terem ideia, então tem unboxing no canal para vocês verem mais detalhes, confiram o unboxing. E por fim temos aqui os 12 volumes do The History of Middleworth, né? a história da Terra-média, ainda inéditos aqui no Brasil, mas acredito que esse ano a HarperCollins Brasil lançará pelo menos alguns desses volumes, porque os tradutores estão trabalhando bastante aí, então acho que até final do ano teremos aí alguma surpresa em relação a esses volumes né então eu tenho aqui os originais mesmo que em inglês né as versões britânicas esses livros são preciosos preciosos são 12 volumes os dois aqui em cima o restante aqui embaixo e tem um 13 terceiro quase ninguém fala <risos> que é o índice né é uma coleção tão parruda que tem um livro exclusivo só para índice então são 13 livros né 12 volumes com o décimo terceiro como índice, né? Eu já li esses dois primeiros, né? De capa a capa, The Book of the Lost Tales, né? Então, esses dois primeiros eu li de capa a capa. O restante, eu li... Trechos, pedaços para estudo, tá? Ainda não consegui ler todos, já tá na fila aqui o terceiro, que é o The Lays of Beleriand*, né? Então vou lê-los, né? me comprometo aí com vocês de ler todos, de capa a capa, porque eles seguem né, uma, uma linha cronológica, tudo bonitinho, bem feito, mas bem complexo, bem parrudo, além de estar em inglês, né? Inglês britânico, então imagina, é bem difícil mesmo a leitura, tem, é uma leitura pelo menos para mim uma leitura um pouco mais lenta, estudando mesmo, quando chegar em português, então vai ser muito mais fácil, né, galera? Mas são livros preciosos, eu uso, porque que eu adquiri todos, né? Porque eles me ajudam muito aqui no canal, então, e nos estudos também acadêmicos, né? Então, eu, toda vez que eu faço algum vídeo, um vídeo biográfico sobre né, algum personagem, sobre lugares da Terra-média, armas e artefatos, né, muitas informações que eu passo para vocês estão nesses livros aqui, né, não estão lá no Seu Marilho, no Hobbes, Senhor dos Anéis ou Contos Inacabados. Muita informação, muita curiosidade estão nesses livros aqui e eles que contém muita coisa extra, muita coisa que não entrou nos livros é, entre aspas canônicos, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de estudo, né? É, tem a segunda profecia de Mandos que não está, não entraram ali no seu marilho, enquanto na tem uma coisinha ou outra, uma citaçãozinha bem básica assim, mas estão aqui que conta os eventos escatológicos, né, da Terra Média, né, o fim do mundo, o fim dos tempos na Terra Média e Alguns trechos né, estão presentes aqui é, no The Peoples of Middle-earth. Então, li bastante coisa aqui do Pe The Peoples of Middle-earth. Até para fazer um trabalho sobre escatologia né, é, na obra de Tolkien, no Legendário. Né. Tem outra parte no The Book. Não, The Lost Road and Another's, Another's Writings. Né, esse. O quinto volume. E o décimo segundo aqui tem bastante coisa, eventos escatológicos, tem outros trechinhos em outras partes dos outros livros, mas só tem nesses livros aqui e saiu um outro trecho na queda de Gondolin, né? Mas tem muita coisa preciosa e exclusiva nesses 12 volumes aqui, né? Muita coisa aqui no Morgoth's Ring, que é um do, dos favoritos aí da, da galera, Sauron Defeated, né? Então... Basicamente é isso, são os 12 volumes, me ajudam muito aí para os vídeos no canal, né? E aqui embaixo tem mais botões vou mostrar antes esse chaveiro lindo aqui, ó, nunca usei do Aragorn. Eu usei o do Frodo, destruiu tudo, né? Foi completamente é, destruído, né? Então esse daqui eu resolvi não utilizar, resolvi guardar. Ele tá aqui com uma touca, né? Com o um guardião, tem uns detalhezinhos aqui de lama também. Então tá aqui embaixo e alguns botões como por exemplo... Eu tenho esses Bottoms aqui que foram dados aí no lançamento da queda de Gondolin, no evento que a Harper Collins fez, eu participei. Tem aqui no canal também esse evento, né? E esses Bottoms foram dados lá junto com uma bag também. Tem mais buttons aqui do Gandalf for President. E, e esse ano é ano de eleição, hein, galera? Então, vai ter que ser o Gandalf mesmo para nos salvar. É a terceira via aí, ó. E tem aqui uma carteirinha. Da Token Society, né, tá aqui o número de inscrição é, Todo ano eles me enviam uma carteirinha dessa daqui, né Só que esse ano eu acho que eles não vão enviar porque eu não fechei anual Fechei por três anos já, então todo ano tinha que ir lá renovar a assinatura Eu já peguei e fechei por três anos, então eu não sei se vai chegar outra dessa Todo ano chegava uma, então tenho mais algumas dessa, daí, dessa daqui espalhadas por aí Agora já indo pro final, galera, do lado aqui, como vocês conhecem nos vídeos temos aqui o mapa da Terra Média em seis camadas, tá? É vendido ali na Cut Lab, tem unboxing dele aqui no canal, então ele tem essa profundidade aí de seis camadas, tá? Muito lindo mesmo, também feito de forma artesanal. Né? Olha que bacana! E do lado dele tem a ferroada, a espada aí do Bilbo Bolseiro, do Bolseiro. Também tem no canal unboxing mostrando os detalhes dela. Ela é bem pesada, tá? Vou tirar aqui para vocês verem. Dá para brincar um pouco com ela. Não é afiada, é para enfeite mesmo. Mais para baixo temos aqui este quadro maravilhoso feito lá pelo pessoal da Secret Store. Secret, Secret Store não está mais é, em atividade, né? Infelizmente. Mas eles me enviaram esse quadro maravilhoso aqui das portas de Durin, né? E ele brilha no escuro, tá? Só para vocês verem aqui como que ele fica, fica um brilho azulado, tá? Olha que bacana! Isso que eu não apaguei todas as luzes, né? E do lado temos aqui o quadro feito exclusivamente para o canal, também feito pela Art Cut Lab, mesma produtora aqui desse quadro. Eles fizeram também um alto relevo, tá? Então é em alto relevo esse quadro aqui. Eles colam aqui a madeira e tal. E aqui embaixo eu deixei alguns itens que não entraram no livreiro, né? Não couberam mais nos nichos. Tem uma edição aqui, uma edição do Silmarillion, mais Pocket, né? Também em inglês, de Silmarillion. Tem aqui também essa caixa que veio o Hobbit, aquele Hobbit capa de tecido da nerd store Veio dentro desse boxezinho, foi no lançamento, lá na hamburgueria Trade. Então tem alguns itenzinhos aqui dentro, né? bem legal também e aqui o famoso jogo Jornadas na Terra-média né ganhei da Galápagos aqui esse jogo muito bom mesmo chamar uma galera agora todo mundo vacinado né para poder jogar porque assim que eu ganhei a pandemia começou né então joguei bem pouco mesmo mas é um jogo maravilhoso depois confira o um unboxing aqui no canal tem todos os detalhes os itens desse jogo passando aqui para o tem as fitas também que eu já mostrei aqui no canal, né? As fitas duplas né? de O Senhor dos Anéis. Tem aqui a Sociedade do Anel, as Duas Torres e o Retorno do Rei. Isso aqui é raridade. Então eu já vou tirar aqui do lado para mostrar mais embaixo que eu tenho mais outros itens, como por exemplo o filme Tolkien. Também fiz uma análise aqui do filme, desse Blu-ray, né? Do menu que vem Tem aqui no canal, filme Tolkien tenho os três Blu-rays aqui também, versão estendida, né, do, da trilogia do Senhor dos Anéis, também bem legal. Mas essas, esses Blu-rays, né, essas edições, contém naquele box lá, então ficou sobrando basicamente isso daqui. É, e tenho a versão aqui em DVD, nessas né, essas versões em DVD eu adquiri faz tempo. Nossa, isso daqui eu acho que, se eu não me engano, esse Retorno do Rei aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Eu ganhei da minha mãe ali em 2004, se eu não me engano. Logo depois que saiu do cinema, foi para as locadoras, né? E liberou para venda. Aí eu ganhei ali em 2004. Então isso daqui é. tem um carinho especial pelo Retorno do Rei depois adquirir os outros, né? E aqui temos mais alguns itens que vieram junto com o sketchbook do Dequinha. Tem alguns adesivos aqui, marcadores. Alguns cards, coisa fina, linda demais aqui, pra vocês verem. Tem esse quadro aqui também, que o Dequinha fez exclusivo pro canal, né? A tinta da caneta brilha aqui, ó, meio prateada. A porta de bolsão, coisa linda mesmo. tenho também aqui o volume gigante aqui, ó, do C.S. Lewis, com clássicos selecionados. Então, tem os livros clássicos aqui dele do C.S. Lewis, num volume só. Também uma sacada, então, coleção completa do C.S. Lewis aqui. Né? E Cartas do Papai Noel, olha que coisa linda aqui. Esse livro maravilhoso, traduzido aí pela nossa amiga querida Cristina Casagrande, foi traduzido por ela, muito bom também, tem aqui no canal, é para coleção de livros infantis, juntamente com o Sr. Boaventura. Ficou bem legal aí para as nossas crianças. Mas para baixo aqui, tenho também esses livros aqui separados, volumes separados do Senhor dos Anéis, né? Clássicos também aí da Martins Fontes, né? Foram os primeiros livros aí que eu adquiri. Não foi o primeiro que eu li, foi o volume único, mas em seguida adquiri esses livros aqui, trilogia do Senhor dos Anéis, né? Os três livros aqui. E tem um do Hobbit aqui também, Olha que legal, também é da WMF Martins Fontes, e agora finalmente temos aqui, na verdade tem mais uma coisa, tem essa caixa que vocês já viram, misteriosa caixa que eu ganhei lá da do Prime Video, né? da Amazon, da série do Senhor dos Anéis, e embaixo aqui, vou mostrar para vocês, vocês já conhecem um dos últimos vídeos aqui do canal, essa caixa aqui maravilhosa do Warner Play. Então é isso galera, acho que aqui a gente conclui a coleção completa do bolseiro. Uma coleção muito grande, demorou demais. Por isso que eu demorei para fazer esse vídeo, porque foi um vídeo muito, muito trabalhoso. Então deixa seu like aí, me ajuda, ajuda a divulgar o canal, divulga esse vídeo.